Fala galera, beleza? Quem fala Matheus? Bom pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre os fatos que aconteceram com a Jenny recentemente Então deixa o like, inscreva-se no canal, porque se você quer saber disso inscreva no canal e deixa o like Se você é novo também, faça isso E me siga nas redes sociais um, Não sabe o que é isso? Eu vou deixar na tela aqui pra vocês Sobre o que é esse assunto que tá repercutindo sobre tal cena da enfermeira Bom, é, eu falei que eu não vou falar sobre o nome disso, mas é, Vocês sabem o que eu tô falando, que eu... Deixei na tela aqui para vocês verem. Ela tá sendo acusada disso e se pronunciou com isso. E eles disseram que essa cena não seria assim. Que essa cena não tem objetivo nenhum de fazer a Jenny fazer aquilo que... Eu mostrei na tela para vocês, que eu vou mostrar de novo aí. Que não era aquilo que eles queriam passar. Que sim, era a Jenny enfermeira Que não era nada, sabe? Que era só o que retratava na cena, o que retratava na canção que estava sendo cantada. E eles estão até pensando em, por exemplo... Cortar aquela parte, como que fizeram nos MVs do Blackpink, que... Não é M MVs não. No MV do Blackpink, High Like That, a Lisa foi cortada por causa daquela imagem de fundo que estava quando ela estava cantando rap. Sim, foi cortada essa imagem. E tantos outros grupos que foram, assim, não diria sexualizados, mas... É, as cenas foram cortadas, e como o Red Velvet também já passou por isso, o Blackpink já passou por isso, o Twice já passou por isso, e é uma questão de da própria empresa é, ver aquelas coisas que não vão se encaixar bem. Por exemplo, se você fosse um CEO de uma empresa, você fosse comandar um, um MV, você tinha que ver, por exemplo, pesquisar direitinho as coisas. Por exemplo, como o Joy P, é, a empresa dele é muito boa, mas... A empresa que o Twice estava fazendo os MVs delas, que era aquela que eles acabaram de sair, Estava fazendo MVs fracos de fundo verde, a gente não pode negar. Teve aquela polêmica, o Twice copiou um artista, mas na verdade não foi o Twice, foi a outra empresa que patrocina os MVs do Twice. Patrocina não, faz os MVs do Twice. E tipo, essa empresa pode ser boa, mas por exemplo, elas erraram muito. Primeiro, tinha que pesquisar. Primeiro, faz uma coisa própria, como More and More foi um clipe tão próprio que nenhum grupo tinha, já tinha feito... Mas aí colocaram aquela imagem, todo mundo pensou, nossa, que bonito. Mas aí saiu aquela polêmica que o Twice copiou é, esse artista, esse artista queria dinheiro e tal. Eu sei que a Joy P deve ter brincado bem, né, porque até hoje não tiraram, nem cortaram essa parte do MV do Twice. E eu acho muito certo, porque isso foi o erro é, da empresa e não do Twice. Porque, tipo, se você pensa isso, vai dar erro. Ah, o erro é deles, eles copiaram. Ah, o erro é da Lisa, ela que cantou rap errado. E tipo assim, cara, é... o erro é da empresa. E essa responsabilidade tem que ser dada à empresa e não às garotas. Quero saber sobre a sua opinião. O Twice copiou aquele artista ou não? O Blackpink é... fez aquela referência que eu vou colocar na tela. A Jenny, na verdade, fez aquela referência. Deixa o like no canal amigo, e me conte nos comentários, ok? Então, aniversário!